Reprogramação Mental para a Riqueza Bob Tractor Sinto imensa felicidade e gratidão porque o dinheiro vem para mim de maneira crescente e constante através de muitos canais. Sinto imensa felicidade e gratidão porque o dinheiro vem para mim de maneira crescente e constante